Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser Eu trolando a minha mãe, tá? Mas eu tô aqui rapidinho só pra falar isso Que eu vou trollar a minha mãe no site Que prevê o futuro, assim, sabe? A gente escreve lá a resposta E a pergunta E aí, assim, eu vou explicar, a gente bota um ponto No começo, quando a gente for escrever é, por favor, responder tal coisa, tal coisa A gente bota um ponto, escreve qualquer coisa que ele vai aparecer Por favor, Pedro, Pedro por favor, responder tal coisa Vocês vão entender no vídeo Então, eu vou ter trollar minha mãe e vamos ver como vai ser a reação dela Então, um beijo e acompanha o vídeo aí Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e eu estou aqui com a minha mãe que ela sempre aparece aqui no canal, né? Só que não. <risos> Eu tô, tô aqui com a minha mãe pra fazer a reação da minha mãe a ver um site que tá super bombando aí na internet, né? Eu já expliquei mais ou menos como é o site, que é de adivinhação. Muitos de vocês já conhecem, que é de adivinhar nosso futuro, nosso passado, nosso presente, coisas da nossa família. A reação que dela, né? Então vamos lá, gente. Tá todo mundo fazendo o site. É, é. É... Ah, pra você entrar no jogo, você tem que falar. É, Pedro, por favor, entrar três vezes. Isso é uma matura. Não é. Vai, fala, três vezes. Tá todo mundo fazendo, ué. Pedro. Por favor, entrar. Falou, logo. Por favor, entrar três não, vezes. você tem que falar vezes. três vezes. Isso? É, essa é macumba. Não é? Eu vou entrar três vezes. Pedro, por favor, entrar três vezes. Não precisa falar três vezes. Tá. Pronto, foi, mas não precisava falar três vezes. Mas todo mundo falar três vezes. Eu falei, eu falei pra você falar três vezes, Pedro, por favor, entrar. É. É. Pedro, eu vou entrar três vezes. Vocês entenderam, gente? Oi, meu cachorro preferido. E ele responde até o nome da pessoa tá. Tá. Bora, quem foi o meu cachorro favorito? Isso Tá Eu ainda não vi como funciona esse site, tá? Vamos ver. Ah! Mãe! Tyson! Mãe! Oi. Tá aqui, mãe! Tô... Aqui, vem aqui ver. Olha só. Ela eu mandou um negócio aqui. aqui. E aí responde Deus qualquer Deus. coisa pra minha vida. Sim. Aí eu fui perguntei, quem foi meu cachorro favorito? Olha aqui, Tyson. Hum. Mãe, pode? É isso. Como que pode? É. Não te deu, não. Eu tô passada, mãe. Eu não fui. isso aqui não é aquele, não. É outra coisa. Não tem o nome dele aí gravado. Não tem? Não tem. Eu não vou falando Isso, isso é macumba. Não, não, mãe. É. Tá na internet, mãe? Como é que pode ser macumba se tá lá na internet? O computador não fala. Deixa eu Gente... Não Já puxei meu! Quem foi o grande amor da minha vida? Tá bom. que não que Não pode. Como é que ele é ficou queimado pelo Cabeçal! Como assim, Liza? não sei. Mãe, não sei. É o Destino lá. O Destino embaralha as cartas e nós jogamos. Aí não vão saber não ah, Bota aí para ver qual não. o nome da minha mãe ah vai saber eu vou por essa mãe. é, é, é muito estranho muito estranho estranho demais Tô com medo Nossa, tá o cabeção veio, tá. vai tá tudo bobo <risos> Vai é. aqui, tá? mas, se ela botar ah mais ah ah vai Pode ver. Se botar mesmo. Ninguém Ó, vou botar, hein? Vai. Lindinha! Aqui, mãe! Lindinha! Não é mentira, não? Linda! Gente! Mãe, eu tô com Como isso? Não, essa é normal, né? Não Mãe, mas a gente chama a senhora de que lindinha. Que é muita coisa. É, não é, deixa de ser, né? É, Luísa, porque o Akinato, eles é. falam de personagens de televisão é, famosas. É. Então tudo já programado. Isso aqui é nossa vida. É. É. Não tem nada lá nossa. Vou perguntar quanto do seu cabelo? Quanto do meu cabelo? Tá. Vai ser é fácil. Eu tô aqui na frente dele. Você ah, sabe coisa lá do meu passado. Lá tem câmera aqui no computador, né? Mas, mesmo assim. Lá tem, vai ver. Eu tô passada botar só e O quê? Qual o nome do meu marido? Tá bom. Gente, tô passada. Estranho. Mira! Eita! Minha avó, eita! Deixa eu mostrar pra ele. Não vou falar, não. É Vai é ficar assim. Meu Certinho. Aqui escrito Carmo, não é carlos, não, é Carmo. Que estranho. Minha avó ali, gente, tá passando. não. forte. Não, não, não, não, não, não. Vamos perguntar não, nosso não é o nosso endereço. O nome do meu avô. É. Foi do o do mundo, pai do meu pai? pai. É, o pai do meu pai. Meu Mas vamos perguntar o nosso endereço? Não, peraí. Qual o quê? Qual o nome? Vai. Da outra, tem esse aqui. Isso aí não vai falar, não. que fala um... esse nome dele? Um... Não vai saber, não. FD. Foda. Hum? Fora! Que? Isso. Não vou, não acertou, não. Falo. Não falo. Sem dizer exatamente, sou. Exatamente, Gente, mas... Estou mas... esperto <risos> Ele deu a resposta, você está dizer O que você faz pra adivinhar isso? Não hum, hum. dá dar... tá, né? Como você sabe tudo isso? Tá Isso Vamos ver? Trollagem Como trollagem? não é trollado? Olha, é. você que tá me trollando, Luísa? É! Como assim? É. Eu... eu tô te trollando, Luísa. pega tudo que o Dakar a faz? Como? que Você tá pegando agora conversa Ué, eu tô dando a resposta. Aonde? É. Meu Deus. É assim, ó. Quando você vai escrever o seu pedido, que é Pedro, por favor, responder tal coisa, não tem quando eu escrevo aqui, Pedro, por favor, responder? Então, eu boto um ponto. Aí, quando eu boto esse ponto, eu posso escrever, ó, tipo, CAO E dá um monte de espaço. Pergunta. Aí, o que? Eu boto qualquer pergunta. Ó, qual? Viu? Viu? sem vergonha é. Ela é que sabia Nossa Que espada Do seu avô eu não sabia, então eu botei aquilo Eu escrevi qualquer coisa Eu botei qualquer <risos> letra Aí apareceu aquilo, eu botei qualquer letra Escrevi qualquer letra aí E como você pronuncia nome do meu pai? Carmo, você não, sabe Não, eu tinha esquecido, não fiz isso pra deixar que não sabia sem vergonha <risos> está passando é, ela faz um jeito é tá é as meu amor ai né? ela vocês quero assim é você está fazendo as costas, ah não tá. gostei estava tudo de verdade <risos> ah, tá. <risos> trolla gente peguei vocês duas as duas as duas, as duas, as duas. Mas ela também está passando um pouco. Aí está com medo. Então ela estava Então, gente, esse é, foi o um vídeo. Muito engraçado com a minha mãe com a participação da minha avó que até ela ficou impressionada. <risos> Não, mas é claro, meu. <risos> tá bem, né? <risos> Se você gostado clique em uhum. um gostei Se inscreva no canal, me siga os minhas redes sociais Estão aí embaixo uhum. <risos> Ative as notificações do canal Adicione os favoritos, um beijo e tchau Até o próximo vídeo <risos> Faz assim, olha mãe Na câmera Não na câmera A câmera é aqui